E aí, gente? Todos bem é, eu tô muito bem-vindos. É o na Donari, cara. Seguinte, mano, no vídeo de hoje de Free Fire, é sério, eu passei por momentos muito sufocantes Tinha nego de todo que ela atirando e eu consegui matar. Mano. <risos> ontem eu falei pra vocês que tinha feito 12 kills e, mano, hoje eu não vou falar a quantidade de kills que eu fiz. Mas foi mais do que o meu recorde que já tinha sido ontem. Então o vídeo de hoje tá muito, muito bom, tá muito frenético, mano. e deu de relação, se você é novo, deixa o like, se inscreva no canal e bora agora pra gameplay. Vamos que vamos, turma, estamos aqui, mano, no avião, mano. Vamos ver aonde que esse avião vai passar. Eu tô louco pra cair. Você já sabe aonde, mano. Bimazaki mesmo, é lá que eu quero. E é lá que eu vou. Não, acho que não vai não, porque o avião vai passar muito longe. Aff. Ah. Beleza, acho que a gente vai cair aqui então em... Não, não vai cair tão longe não Dá pra ir de boa ali em Bimazaki Vai passar bem, bem pertinho É que se não, se não desse pra cair em Bimazaki Eu ia cair aqui em Puxinó Mas é lá que eu quero, mano Lá é o meu lugar, lá é o meu cantinho, lá é a minha casa Vocês já sabem disso Então bora cair lá mesmo <coughs> Tomei gripado, então desculpa se eu não narra muito, muito bem o vídeo Eu prometo a vocês que eu vou dar o meu melhor Agora, beleza? Vamos que vamos aqui, ó Tamo na prancha Pranchando no mar Mano, isso seria muito da hora, né? Eu queria estar em cima dessa prancha de verdade aí, ó Só pra ver se era tão radical assim Oxi, brincadeira, seu cagão Vamos que vamos Aquela casinha lá, ó Tá de olho em mim Eu tô de olho nela E é lá que a gente vai cair, mano Beleza Eu tô achando que não tem ninguém aqui Acredito que vocês me deixaram sozinho nessa cidade Se eu não fizermos um kill aqui nessa cidade Cabuloso Eu vou ficar bravo Tá, beleza É um capacetinho michuruca Uma, uma mira do X Opa, já vi um negão caindo ali, ó Beleza Tá, aqui em cima não teve nada Espero que aqui embaixo tenha alguma coisa Mano, que merda, né? Mochilinha, tudo um, tudo nada, tudo podre Beleza Eita Para, viado Para de mim Os caras não esperam, né, mano? Não estão vendo que eu tô luteando Meu, mas também eu tenho um azar do, do cão, né? É um azar? Mas como não? Só pistola nesse negócio, mano Pelo amor de Deus Sai fora, cara. O cara tá tentando me matar ali. Ah, impossível. É impossível. O cara tá correndo atrás de mim querendo me matar ali, mas não tô vendo que eu tô luteando, cabeção. Só vem, queridão. Só vem. Agora eu peguei a arma aqui. Só aparece aí. Bota a cara. Tá ferrado na minha agora. Morreu, cabeção. Me atirou lá de trás, não foi? Vem então, agora eu quero ver Machão Mano, tem uns negros lá em cima, ó Estão tretando bonito Agora que eu peguei um lootzinho aqui Já dá pra nós começar a agir Eu vou lá pra cima, mano Quero ver onde tá acontecendo essa treta tudo Quero acabar com essa palhaçada aí Meu, onde é isso? Aqui embaixo, ó Vamos lá Headshot. Eita. Mano, tem muito cara aqui. Meu Deus do céu. Tem cara na frente, tem cara na costa. Meu Deus, deixa eu rapar o corpo aqui. Olha lá. Matei, infeliz. Para de ficar me atirando? Maluco. Meu, mas é sério. Agora foi seu foco, hein. Caraca, mano. A maior treta que aconteceu em Mazak. <risos> a maior treta da vida. Beleza. Bora pegar isso aqui. Bora pegar a bala de SMG, porque a nossa bala aqui tá acabando. Opa, capacetinho 3. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu gostei. Vou pegar esse colete aqui, que tá melhor. Olha lá, ó. Na cabeçona, mano. Na cabeçona. Que é pra parar de ser desumilde. Vamos que vamos aqui, ó. Matamos quatro já. Tá valendo. Muito bom. Pro começo do jogo, né? Obviamente. Tô escutando pecado. Ali, ó. Oi, amiga. Eita. Eita. Calma aí. Deixa eu acabar com... Primeiro com ela aqui. Olha, ó. Bobinha. Bobinha, mano. Bem bobinha ela. Escondeu agora, né? Óbvio que escondeu. Vou pegar a 12 aqui. Bora pegar. Vou trocar aqui. Beleza. É, por enquanto, tá de boa. Olha, ó. Filha, tá esferrada agora. Botar... <risos> Deixa eu botar aqui um... Mano, é minha filha, que esse tipo de gente. <risos> Revela a posição, não me mata. Por que, que não atira na cabeça, né? Por que, que não atira na cabeça? E que não espera um pouquinho? Mira certinho. Não, afobada. Morreu. Afobada morre cedo, tá? Só pra avisar. Ops, peguei a arma errada aqui. Devolve. Bora pegar os loot, mano. Ah, eu sei que tá pesando muito a minha mochila. Agora eu tô ligado. O que tá pesando a minha mochila pra valer é bala de SMG, quer ver? Nem tô mais usando SMG e tem bala para um caramba aqui. Eu vou voltar tá lá no, no loot daquela mulher lá e vou pegar os medkit que tinha lá, mano. O que que era não? O medkit é uma das coisas mais importantes pra tu vencer uma partida. É sério. Levou bala, usou medkit. Aí você vai estar tá toda a vida... Seguro Flutuando ali, né, ô Free Fire? Pelo amor de Deus negócio flutuando aqui Agora te pegou pegar os medkits Beleza, tá bom 10 medkits tá mais que bom, na verdade Tem 14 pessoas vivas Vamos dar uma mandada por aqui Vamos vir aqui pra cima Que provavelmente tem gente pra cá Eu acho que a galera foi lá pra Angaro Aquela hora eu vi o pessoal correndo meio para pra lá Muita gente tentando por aqui, mano Ali, ó Eita Pode atirar, pode atirar à vontade só mirar aqui, ó. Não falei pra tu mirar à vontade? Tirar? Tem mais gente me atirando. Eu não sei de onde tá vindo o tiro. Merda. Ali, ó. Achei, achei. Meu, mano. Silenciador. Morreu também, né? Oito killzinhos aí, só pra, só pra dar no, no, no tralo. Só pra dar no tralo mesmo. Fico indignado com essas coisas, mano. Quero teu silenciador, moça. E dá o teu silenciador aqui. Beleza, beleza. Medkit. Cadê o silenciador? Como que não revelou no mapa se ela não tava com o silenciador? Não entendi. Não entendi. Esse loot aqui eu já vi? Já. Deixa eu lá ver o loot do amigão lá, ó. Que tava me atirando lá de longe. E que foi tudo headshot. Vocês viram, né, galera? E Godão tá treinando headshot aqui no Free Fire. Tá ficando bom no headshot, mano. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Nada que preste, nada que preste. Vou não, pegar. Não. Mira x Eu preciso muito de Mira x Calma aí. Deixa eu tacar alguma coisa fora, mano. Vou tacar a bala de S&G. E vou tacar... Eu acho que já dá, já. Beleza. Bora pegar aqui, bora pegar aqui, bora pegar aqui, bora pegar aqui. Mira 4X. Eita. Eita. O cara tá me atirando de lá, ó. Beleza, uma bala na cabeça, né? Que é pra aprender. Me deu tiro, levou bala, mano. Eu não vou desistir até matar, tá ligado? Me deu tiro, eu vou dar bala. Óbvio que vou. Vou voltar lá embaixo só pegar a 4x. E os caras têm que parar de me atirar, mano. Pelo amor de Deus, tô cansado de levar bala já nesse negócio. Deixa o Luchão em paz. É agora que nós pegamos aqui a 4x, ó. Agora nós pegamos aqui a 4x. Eu jurava pra vocês que tinha uma 4x aqui. Ou eu peguei e não tô ligado. Vamos dar uma voltinha pra cá, ó. Não, pra cá não, pra cá aí. É... Eu não gosto muito dessa área aqui de hangar, porque é muito aberto, cara. Muito aberto. Se você começar a levar tiro, meu. É tenso, daí ferrou Bora dar uma voltinha pra cá ó. Dá umas puladas Que nem um doido, né Muito importante Olha lá, ó. achei o cara lá Eita, a minha chara também aqui Meu Deus, me atiram de dois lados Tô ferrado Ah não, mano, ah não Esse já foi. Bota a vida, bota vida, bota vida. Deram o tiro agora, hein? Ali, ó. Ali, ó. Amigão, tá ali, ó. Morreu também, né? Morreu também. Ai, ai, ai, ai, Não vem em cima de mim, caramba. Falei que vai levar a da cabeça, vié? vier. Meu, os caras não aprendem nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. Falei que se vinha, eu já falei que vou levar Vou dar bala na cabeça Vou ficar o quê? Vou ficar parado e morrer? Não, não, eita Eita Não entendi a desse cara, sinceramente Sinceramente, não entendi a desse cara Eita, tirei esse QD tem um cara lá, ó. lá. Um cara lá. Pelo menos você sei onde o cara tá. Deixa eu botar a vida aqui, mano. Meu Deus! Sufocão, hein? Sufocão, hein? Meu Jesus. Meu colete já tá meio miado. Assim, achei um cara ali, ó. Achei dois caras, olha lá, olha lá, olha lá. Deixa os caras meio que tretar. Mano, mil, os dois caras tão vindo ali, não. Ali, ó, se acharam, se acharam. Eita! tá dar bala de mim. cara lá Eu vou até declarar Meu Deus Dois caras Dois caras Dois caras Mais dois caras cara vivos O problema é que não vai fechar pra mim Tenho certeza Ali ó, fechei um. Beleza. Olha, ó, cheio outro cara. Tô muito na vantagem, galera. Tô muito na vantagem porque eu tô high ground. Ele não tá. Matei! Matei! Matei! Matei! Ganhei! Ganhei! Ganhei! Ganhei! Uhul! 15 kills. Já foi o meu recorde. Ontem eu fiz um vídeo falando pra vocês que meu recorde tinha sido 12. Hoje eu faço 15. Cada dia é uma evolução aqui dentro desse jogo. Mano, eu tô jogando. Ah, mano, tá jogando todo dia, toda hora, tá muito bom, é sério Deixa muito, muito like nesse vídeo Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Free aqui no canal Então deixa o like, se inscreva no canal se você não for é inscrito Um beijo imenso no coração de cada um de vocês E valeu!